tem um fim. Qual é? Primeiro, que a pessoa tenha a experiência. Segundo, que ela conserve no dia a dia o fruto da experiência. Você acha que todo mundo deve ter uma experiência que está lendo um livro é, espiritualizado, mas não sentir uma defesa, qual passar esse caminho. De repente, ela está envolvida novamente com os problemas do mundo. Problemas familiares, problemas... É, Procas, saúde, relacionamento, qualquer tipo de situação. Se ela lembrar da experiência, ela vai buscar o que? A luz novamente dentro dela. Eu chamo de meditação. Né? Então, eu estou afirmando que existe mesmo. Isso aí não é brincadeira de nenhum é, escritor bíblico. Toda a verdade escalar é a verdade absoluta. Vou colocar as passagens de forma relativas também para as pessoas menos interessadas. Jesus disse assim: ao povo fala em palavras, né? na verdade, Paulo fala, os escolhidos. Então, quem são os escolhidos? Você que falo isso aí. Qualquer um se torna é escolhido se decidir. Ele é que se escolheu. Quanto, quantas pessoas eu já fui Como eu disse, essa experiência eu faz uns 20 anos atrás. Quantas pessoas eu conheci, que eu passei esses princípios? E a pessoa até hoje está vivendo como me antigamente. Eu estou falando que o passeio não é em palestra, né? é um, um cotidiano. Palestra também, mas no sentido o meio ambiente, né? E o pessoal ouve aquilo, viu que funcionou. Um sabe que, é minha, minha vida, que não tem, é brincadeira, mas não é brincadeira, mas é brincadeira, muito menos dizer uma verdade. Um testemunho de todos os iluminados do, de todos os tempos. É sempre a mesma. É a mesmíssima verdade. Imagina uma pessoa falando, ah, eu aceito todo o ensinamento cristão, só aceito o budismo. Eu estou dizendo para ela que é o mesmo ensinamento. Eu um pergunto, você, budismo, você não conhece o budismo? Eu não conheço. Então não pode dizer que um não aceito o outro, não é? Então as pessoas ficam brincando com nomes. Elas brincam com nomes. Faltam-se. E o problema do bóstolo é que o bóstolo, cada bóstolo, está ligado a uma crença coletiva. Por isso que Jesus disse assim, De fora, virá, e que amarás o Senhor teu Deus em espírito e em verdade, que a linha que eu, que é a pessoa não se prender a nenhum ensinamento, a nenhum voto, a nada do mundo exterior. Não estou dizendo para não, desfrutar, Deus disse, não, se prender. Ela vai se prender o quê? A divindade e a vida dentro dela. Quando a pessoa se dedicar a isso, ela está seguindo o único objetivo real de uma meditação. É o único isso aí. O objetivo real da meditação é só saber que a divindade está unificada com a nossa própria vida desde o princípio. Nós somos cobertos do livro desde o princípio. Só que não havia feito esse reconhecimento. Eu faço eu não gero esse valor. Isso que é importante. A Bíblia eles falam das crianças pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então dá a impressão, quem lê pela letra, pelo intelecto, só imagina que o ser onde está aqui, independente, né, desce o Espírito Santo, ilumina aquele ser, aquele ser passa <coughs> o cidadão iluminado. Acontece que o processo não é esse aí, uma linguagem é, alegórica ou ilustrativa, nós podemos empregar, didaticamente, se trata de uma experiência, porque a pessoa está vivendo como um mortal, de repente ela tem uma relação espiritual, Ela pode ser, desceu o Espírito Santo, é, está social, desceu uma pomba, desde que vem essa pombinha, desceu no céu, rodou no ombro, a pessoa se tornou então, essa experiência é algo interior, nosso, que a felicidade de todo mundo é uma experiência que já existe. Não é uma experiência a ser criada nem gerada, ela já existe. E o melhor, que essa experiência, como ela é reconhecida, ela acerta todo o segmento da nossa vida. É um negócio, é, é, eu chamo que a verdade, eu falo que a verdade é mágica, é uma, uma mágica. Porque não dá para raciocinar em cima disso. Não dá. É um negócio tão impressionante que, pô, qual for o problema pessoal, entre em silêncio, reconhece a presença da luz, a presença só de Deus ali. E fica só de conhecerem isso aí. Não esperando que aconteça algo mais. É só que conhecendo isso. A cabeça vai ficar jogada ali, só aí Quando a pessoa se habituar a fazer isso, vai, vai exigir o quê? Primeiro, o interesse e depois a dedicação. Ninguém muda da noite para o dia. O também é direto e absoluto. Ninguém muda da noite para o dia. Não é porque eu estou falando isso hoje aqui, de um, alguém aceitou isso. Ela vai conseguir amanhã 100% da aplicação disso. Mas eu sempre digo o seguinte, que é... é o objetivo é... Trabalhar ele nessa direção. É esse o caminho. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, ele terminou que o caminho é eu sou, é o eu que nós somos. E tem gente que não foi Jesus que falou isso sobre ele, só, ele então, falou sobre ele também. Por isso que ele disse, não, que é o assunto dele, é para que todos nós sejamos um sim, é para que todos nós, e nisso nós eu sou, é verdade da existência. Isso é tem sem conhecimento, aquela pessoa que chegava para ler lá e falava, ah, tu é Deus, então Deus, então também eu sou Deus, não é nada. Marca indústria aquilo. A Bíblia as palavras marcas e o Espírito verifica quando nós sabemos o que nós estamos dizendo e falando, sabemos é, com certeza absoluta, nós não estamos mais preocupados com o resultado daquilo, a que apareça de existência vai se apresentar para nós. Isso aí não importa comum seria entregar tudo para Deus. Eu não gosto dessa forma de colocar porque dá a impressão de que, que existe alguém mesmo fora da dignidade colocando algo para Deus resolver. Isso é um dualismo. A pessoal fica, lá, eu vou entregar isso para Deus. Aí nós perguntamos, mas Deus é o homem presente? É. Deus é o eu o infinito? É. Então, onde está esse eu que me entregou o é problema? Onde é que ele está? Ou alguém pode imaginar que nós sejamos dois deuses? Alguém já pensou nisso? Alguém consegue imaginar nós próprios, sim, dois deuses? 20 anos atrás. Conheceu o mesmo eu que eu sou aqui hoje. Conheceu não. Não conheceu o mesmo eu? Mandou outro eu para tá ser o meu eu aqui. Então existe um eu. Ele é sempre o nosso eu. único, tá? Todo mundo sabe disso, né? ninguém consegue imaginar que há tá, qualquer tempo atrás ali, ele foi um outro eu que ele é hoje algo aí que diz, eu sou sempre esse eu aqui. Onde que surge a confusão, enquanto nós confundimos este eu sempre o mesmo, com, com um eu humano executando obras no mundo material. Aí surge o paradoxo, coisa. nós sabemos que somos sempre os mesmos, e depois... Que nós estamos agindo materialmente. Como é que pode um eu um espiritual agir humanamente ou materialmente? Só então, tem coisa errada aí no do caminho. Né? Essa coisa errada chama-se dualismo. Sem perceber, todo mundo acabou engolindo a ideia de que nós somos dois deuses. É um absurdo. A partir do momento que a pessoa admitiu que ela possa ser dois deuses, então o que acontece quando ela deu um artigo em Quando ela Deus divino, ela fica um santinho na Terra. Pois ela vê um negócio não inspirado, surge o eu humano, ela viu o diabinho sobre a terra. Então nós somos dois erros. Onde está o eu santinho que eu o diabinho? Eles estão na aparência, não estão em Deus. Então quando na revelação, desaparece o mundo humano, o princípio, o suposto ser humano, ele desaparece, explica o que? A luz que Jesus reconheceu desde o princípio, que é a nossa identidade. Então, esse linguajar. Parece complicado para muitos adultos, né? Eu já, eu já conversei a isso com crianças, naquilo aquilo é, é isso mesmo. Por isso que eu, falo, que eu dou mais valor para a coração de criança do que para qualquer outro tipo de aceitação intelectual. Jesus falou que se nós não fôssemos, nós não nos tornássemos criancinhos, não o no Reino dos Céus. Quando nós chegamos para um ser humano, falamos que não tem culpa de nada espiritual libertadora que enxerga aquele é próprio ser humano como uma luz do mundo, ele vai achar que o é um absurdo que não tem tamanho. vai achar que o é um absurdo. Se eu conversar, a pessoa, que conversava, pessoa que fala, que ele está explicando apertado sobre ela, ela falando assim, você não sabe o é que eu já fiz. Eu estou falando, eu sei o que você é, estou terminando o que você já fez, estou terminando o que você é. Quando nós descobrimos quem nós somos, esse é o ponto. Nós vamos descobrir que todas as ações reais elas têm que ser perfeitas. É evidente, né? Eu sempre dou o um exemplo: de, se nós conhecemos a natureza do fogo, nós compramos lá algum olhar e ninguém atribui ao fogo aquilo. Porque se nós conhecemos a natureza do fogo, se apareceu um molhado, do fogo não saiu viu, aquela Não saiu aquela situação nós conhecemos o nosso eu de natureza divina, os erros humanos que alguém possa ter cometido, não podem mais ser atribuídos ao nosso eu, vai haver um, um antebarro, uma, uma causa e assim, um efeito. Alguém já pensou nisso? Como é que nós podemos ser um eu divino e nós fazermos algo errado? Alguém pensou que é, isso aí não fecha jeito nenhum? na vida assim. Ó. Se faço o que não quero, então já não o faço eu, mas o pecado que a vida em mim. Como é que eu isso? Ele estava explicando isso e estou falando aqui. Ele separou o eu, separou o eu, que nós somos, de todas as supostas ações humanas. Separou o quê? Quando nós fizermos isso, isso a gente se entrevistar de forma radical para nós e para os outros, nós temos que fazer para os outros. Como é que nós fazemos para os outros? A pessoa vem e me trata mal. A pessoa vem pessoa me tratou mal. Como é que seria isso aí? Se eu sei que ele é a luz do mundo, essa ação não partiu dele. Não podia partir do dele. Quando Jesus falou, perdoar os pais, eles não sabem o que fazem. Ele está perdoando o quê? Falou-os. Eles estão perdoando é e crucificando. Vou dar um perdão póstico, não é um perdão humano. Ah, eu vou deixar passar por ciência e desisto para você conta aqui. Não tem não, eu vou perdoar porque eu sou cristão. Isso não é perdão. O perdão é quando nós transcendemos essa existência humana para enxergar que o ser, em tem nós convivemos, ele é o um ser pós -dipo. Ele é de origem divina. É um eu sou, cristico. Normalmente chamar de Cristo interior, é eu superior, aí vem o ego superior, é. Enfim, uma infinitude de nomenclatura é surgiu. Só que, quando nós reconhecemos nós somos esse eu, as nossas ações, quem quiser isso vai experimentar, quando nós reconhecermos, para valer, esse eu real, divino, é a nossa identidade única, e não mais uma delas, não é uma entidade que vai ser conscientizada para o futuro, é algo presente, a pessoa vai perceber o quê? Primeiro que ela vai sentir uma harmonia, uma harmonia interior, que ela sequer sonhava poder sentir na vida. A vida da vida que a pás, ultrapassa a compreensão humana. Não dá para explicar esse estado de paz. Não. A pessoa que faz consigo para o interior, como eu sou, a dignidade expressa. Né? Essa vida de Deus está aqui. É só isso que está aqui. Para começar a sentir a espiritual do que eu conheci. Então, é, eu faço poucas palestras, porque eu acho que ouvir isso é bom uma vez ou outra. Trabalhar com isso é bom 500 milhões de vezes. A pessoa tem que trabalhar dentro de si. Então, é por esse motivo que eu faço poucas palestras. Eu acho que sim, porque eu estou falando isso aqui hoje. E, sentiu tá? tocar o sininho é né? isso ele não precisa ouvir o para mim, Mas ele vai saber onde vai trabalhar vai entender isso só o que eu já falei agora ele vai entender a Bíblia inteirinha oficialista o que, que significa que em terceiro até não vai entender o que, que é aquela pessoa que está próxima a nós? que nós estamos sempre discutindo? carro vai entender a... Ah, ter mágica funcional. Eu eu, eu falo isso aqui, é porque isso é o um, que eu fiz a experiência. É uma mágica funcional. Eu fiz isso, de propósito mesmo. Pegar pessoas intratáveis para pegar para a Cristo. Entendeu? Eu vou pegar isso para a só Pessoal princípio. a gente vai ver aquela pessoa se alterando, se alterando, se alterando, quer causar nada original, aquela falsidade, daquela personalidade. Ela não é real. Isso. O que acontece é que as pessoas fazem tudo ao contrário. A pessoa mostra uma, uma natureza que não é dela para ela nossa, que a falsidade da personalidade mostra aquilo para nós. E nós, sem contestar nada daquilo, nós falamos a pessoa era e ele mesmo, tomar assim, é cuidado com ela. Então a pessoa joga. não jogou o que ela era. É. O que ela, prova, ela se conhece. Pode ter você? Pode falar. Eu sei que a gente vai vai o que eu curei do bom. Então. Ah. E você vai contar a experiência para a gente? Vai ficar bem lá. Não, mas não dá tá? pra ah. ah. Experiência para sentir. Para experienciar. Estou falando que eu, eu, eu tive um.. A forma que surgiu isso para mim foi por experiência. Eu tô estou, perguntando estou o seguinte que depois depois eu tive a experiência que eu fui estudar os deveres de que eu tenho que todos que tiveram a mesma experiência, colocar da mesma forma. Só que quem não tem experiência, ela tenta encarar isso de uma forma relativa, que é a minha função. Quantas pessoas estão levando uma maior emoção, quantas pessoas mostra um caráter é, é, negativo, Porque isso aí tem que ser trabalhado, né? Trabalhado assim da seguinte maneira: não é falando a mente a todos. Eu falo que a parte principal é o reconhecimento de quem nós somos. Porque a partir do ponto que nós reconhecemos isso, que não existe uma mente humana funcionando, para definir nada sobre nós, nem para nós, nem como nós, o que acontece é que a cada instante que a pessoa necessitar vai construir é, no dia a dia dela uma forma de encarar cada situação. As formas são infinitas, elas são diferentes, mas todas elas vão refletir essa experiência espiritual. Vou dar um exemplo, isso aí. Não pode chegar para a pessoa que né, está fazendo algo errado. Pode se sentir na hora e assim, essa pessoa não está sentindo nada, tem vontade de falar nada para ela estou fazendo um trabalho interior só. Essa, essa ação dessa pessoa errada não é ação real dela. Atrás dessa, desse réu aparente, eu sei que tem é a, a função, a ação de Deus ali. Depois, hoje, amanhã pode acontecer de a pessoa chegar e falar assim, olha, se não deve fazer assim, vai ser ruim para você. Algo escolhido pela mente, isso eu quero dizer. A verdade é que a pessoa. Pode ver na Bíblia como Jesus agia. Uma hora estava em silêncio, outra hora estava correndo, outra hora ele reagia, re re falava, outra hora ele ficava em silêncio. Isso é O que é Jesus na Bíblia? Jesus está simbolizando a nossa existência. Assim. Sabe? O Cristo na Bíblia simboliza a nossa existência. Aquilo que pode pegar a Bíblia lá dentro do início ao fim. Porque o que está passando aqui? é a nossa existência, Cada um está aqui, cada um aqui. Está passando, está encontrando o quê? Os parentes com quem ele é aprisionava, que ele queria. Ele estava querendo pregar a verdade, tinha a mãe lá correndo pra dele, mas você foi que assim, não deu satisfação para nós. Quer dizer, é o apego dos parentes em cima dele. O então, outra hora é a raiva dele de ver é, hipocrisia em ensinamentos religiosos. É tudo que nós sentimos a Nossa existência, não é a vida de Jesus. Se fosse a vida de Jesus, ele conhecia a vida dele, como salário. Quatro é, evangelistas descreverem com minúcias. Aquilo é a nossa vida, a vida da é nossa vida. Nós estamos encarando essa barra aí para a cruz. A nossa vida. Agora, como ele se safou, é que eu estou explicando aqui: pela iluminação espiritual. É, é não resistência a um. A um. É, a, a não resistência, existe sabedoria. Por isso que eu falo que a meditação, quando nós se conhecemos que a mente divina ela é onipresente, e a sabedoria infinita não acontece da pessoa passar por vaca de preserva. Tem que falar bem para tudo. Mas o amor da vida da pessoa, porque todo mundo, todo mundo aqui já tem experiência, duvida que alguém aqui não tem ativo assim de experiência. Se alguém falar algo verdadeiro sobre a pessoa, ela achava ruim na hora que ouviu, mas por dentro sabe que aquilo era verdadeiro tinha que ser. É rechaçado mesmo. Realmente. É um... Mas todo mundo já passou. A pessoa fala assim, é, porque você está você você tá sendo exigente demais, por exemplo. Mas a pessoa por exemplo, você pensa assim, se ela for analisar, há a razão ali né, comentário. Então, esse é um outro detalhe. Né? Quando nós levamos acesso para nós o ensinamento, aquelas pessoas próximas de nós, elas vão cada vez mais, elas vão permitir a luz e elas são. Ou nunca é a luz do mundo. Todos são. Porque a luz era onipresente. Aí tenta tá a passagem bíblica. De Deus? Deus é luz e não há é de criar alguma. Nós estamos num mundo de luz em que a luz espiritual constitui a nossa existência. E constitui a existência de todos nós. Então o relacionamento humano, que a gente chama de humano de aspas, ele cria uma nova visão, pode ser que eu chamo de play-centering, primeiro distração, e não escola da alma, chega tarefas complicadíssimas, passa a ser um princípio de diversão. Como que se encara isso? A pessoa manifesta, seja na família ou seja em negócio, qualquer seja terreno, tipo, uma situação inadequada, e nós vamos colocar a verdade em cima daquilo para aquilo sumir. É que é o conhecimento, a verdade liberta o ser. Eu acho divertido, tem gente que não gosta. Né? Todo mundo acha que gostoso sempre de levantar de manhã, para todo mundo fazer amém, falar o que ele fala, aceitar tudo aquilo. Exatamente que haver esse intercâmbio aqui. Isso aqui é o um presente mesmo. Essa aparência. Uhum. Não existe Deus controlando isso. Ninguém quer saber como existe Deus controlando a aparência ainda. Será que ele nem... notou isso? Esse mundo que nós enxergamos aqui, ó esse, nós enxergamos. não existe Deus dentro. O que é Deus? Né? Esse que nós vemos com a mente humana. Ele se tivesse teu é dentro, ele seria a harmonia, a perfeição absoluta